A ponte foi perfeita, estamos a falar de marketing digital. Eu venho trazer aqui algumas ideias, então, daquilo que podemos fazer. Eu começaria por perguntar quem é que aqui uh, vende online, portanto, não é quem tem loja online. Vou perguntar a seguir: quem é que vende online? Por qualquer canal, excluindo fax e outras coisas do género, não é? Quem é que vende online? Portanto, eu diria próximo de metade, para aí 40%. E agora, de quem vende online, quem é que tem a sua própria loja online? Uh, menos de um terço, talvez. Eu diria para aí, talvez 20%. Para ter aqui uma ideia, uh, portanto, os restantes estão aqui porque querem vender online e ainda não vendem online. De ver, não é? Ou são amigos daqueles que estão a vender online, também pode ser, não é? Está a marketing digital, está a marketing digital e está a ver o que é que pode fazer, seja se ficar como prestadora de serviços... Boa. E principalmente desconhecimentos desconhecimento de empresários, que é das coisas que nós mais nos a, a importância de marketing digital hoje em dia. Sem dúvida. Fundamental. E, de facto, a pandemia veio acelerar o processo, que já estava em aceleração e que veio acelerar ainda mais. queria aqui perguntar é, qual é o maior, uh, maior desafio ou maior dificuldade? Quem está a vender online, qual é, se pudesse escolher um, vamos ver se é mais ou menos comum, se pudesse escolher um, qual é que seria a sua maior dor, maior desafio, maior dificuldade? Podem dizer. Um de cada vez, calma. Entregas. Hum? Entregas. Mais. Devoluções. Curioso. Estão de estoques. Logística. Mais. Como? Venda. Estava a ver que ninguém dizia. Vendas. Estava a ver. Pensei que fossem todas as vendas. Vendas. Mais. Internacionalizar. Ok. Esse também é um, é um desafio interessante. Mais algum desafio? Vendas, eu estava à espera que fosse generalizado vendas, quando digo vendas, especialmente conseguir um retorno superior àquilo que investem em marketing, não é? Esse é dos maiores desafios, provavelmente. E agregado a esse, existe uma série deles. Então, começa logo por um deles, estou-me a lembrar aqui há tempos, falei com uma pessoa, foi por telefone, nem sequer até está aqui essa pessoa, não faço ideia, em que estava muito surpreendida. Tinha aberto uma loja online em altura pandemia, como muita gente o fez, e como muita gente achava que era abrir online, carregar no botão, e depois aquilo começava a faturar, que era uma loucura, não é? E ela ficou muito admirada, portanto, era a área de, de acessórios de moda, carteiras, portanto, carteiras para, para, para mulheres, mas depois tinha também malas de viagem, mas mais acessórios femininos e malas de viagem. E ela tinha, e espero que ainda tenha, três lojas físicas, São, eram locais, era de uma região, não era nacional, era de uma região. Portanto, ela tinha a favor dela um dos elementos de credibilidade de uma loja online, que é ter um espaço físico, que dá credibilidade, naturalmente. Apesar de não ser uma rede de lojas nacional, daria mais, tinha isso. E mesmo assim ela estava admirada, que estava há, há cerca de um ano, mais ou menos, e não conseguia ter lucro na loja online. Não conseguia ter lucro. Então, dei-lhe algumas... Abri o site, dei algumas sugestões, expliquei-lhe que não é assim tão fácil quando se pensa, que é possível, mas não é assim tão fácil. E uma das coisas que referi, quando abri o site, percebi que o site estava fantástico, do ponto de vista de design estava ótimo, mas tinha ali algumas falhas básicas que são muito comuns na maioria deles, que têm a ver com credibilidade. Cada vez mais nós somos desconfiados de comprar online, porque há cada vez mais lojas online e não sabemos se eu vou receber o produto ou não, é logo uma das questões... Se o, produto, se, o, se o serviço ao cliente é bom, como já foi falado aqui, se vou ser enganado, há cada vez mais burlas, não é? Há cada vez mais resistência em comprar online. Por isso, precisa de ter indícios de credibilidade. Então, e quais são eles? O que é que me pode uh, ajudar a ter mais credibilidade? Um deles é a notoriedade da marca. que Pensamos que com o marketing digital, se calhar, não é, não é preciso a notoriedade da marca, mas é cada vez... Aliás, nos dias de hoje, a notoriedade de uma marca... E tudo o que está implícito numa marca, a notoriedade não é simplesmente vê-la muito, é um bocadinho mais do que isso também, não é? Ou, eu diria, a própria componente da marca, não é? Como é que ela foi construída e os valores que tem, e a sua notoriedade. Isso continua a ser mais importante hoje do que nunca, porque há mais ruído no mercado. E haverá cada vez mais, como as tendências do crescimento do e-commerce indica. Portanto, trabalhar na notoriedade da marca, e aí o marketing digital pode ajudar muito, mas não é só no marketing digital... Também no mundo físico pode e deve ser feito, continua a ser importantíssimo o fazer, não é, em complemento com o marketing digital. Ou se quisermos, ao contrário, marketing digital em complemento com o mundo físico. Depois tem aqui, listei 10 elementos, mais importantes. Podem ver mais, mas eu considero que estes são os mais importantes. Contacto e morada completa e visível, com muita frequência. Uma das coisas que eu faço com uma loja que eu não conheço é contactos. Tem só um telemóvel, uma cruz. Portanto, já diminui as provas de comprar lá. Não há uma morada física, não há um... O telefone eventualmente ser físico ajuda, mas não é necessariamente por aí. Uma, um contacto físico. Um chat com um ser humano do outro lado, se possível, para responder, em que rapidamente responde de uma forma assertiva, contextualizada, e que pode uh, ajudar na minha experiência enquanto consumidor. Conteúdos de qualidade. Texto, imagem e vídeo. Se eu vejo um texto com erros ortográficos, falta de imagens, imagens de pouca resolução... Uh, vídeos ajudar à credibilidade. Redes sociais ativas. Carrega-nos que as redes sociais, não funcionam, não publica desde o ano passado. Falta de conteúdos, falta de interatividade, falta de seguidores. Se bem que os seguidores não é mais importante, mas é importante. não é? Tudo isso. Acompanhar as reviews. Quando digo aqui acompanhar e utilizar as reviews, é uh, acompanhar aqui do lado do proprietário do negócio. Que reviews é que existem nas redes sociais, no Google, Google Business Profile e outros que tais? E se existe alguém a responder a essas críticas, especialmente quando são críticas de alguém que ficou insatisfeito. Especialmente essas. Pela resposta que é dada, vê-se logo o tipo de eh, relação com o cliente que existe. Os testemunhos na loja, naturalmente. As páginas legais, garantias de troca e devolução. Aliás, estavam aqui a falar até na gestão das devoluções. Portanto, há de cima si uma preocupação das pessoas. E se eu quiser devolver, como é, que, como é que funciona? Quem é que paga os portos? Essas coisas todas. Depois, distinções, prémios, reconhecimento, referências nos mídias, ajuda muito a dar credibilidade. E uma coisa, especialmente para quem está a começar, não só para quem está a começar, há muitas lojas conhecidas, muito conhecidas a nível nacional, que têm a certificação Confio, que é um consórcio de três entidades que dá uma certificação para Portugal e para a Europa, se quiserem, dá, dá as duas certificações. Uma loja que seja certificada, não são assim tantas, ajuda muito a dar credibilidade. Portanto, se conseguimos cumprir estes requisitos todos, ou não digo todos, mas 80% a 90% deles, dá muito mais credibilidade, diminui a resistência de comprar naquela loja online da qual eu nunca comprei e aumenta as probabilidades do negócio que está numa fase inicial aumentar. Claro que é muito mais fácil quem tem uma marca muito conhecida vencer estas barreiras todas. Não é o seu continente abre uma loja online, não tem estas barreiras todas. Terá outros desafios para gerir, não é? Diferentes. Depois... Outro desafio será aumentar as vendas, que só houve uma pessoa aqui que se queixou de aumentar as vendas, todas as outras estão ótimas, não é? Está tudo maravilha. Aumentar as vendas. Portanto, atenção, aumentar as vendas não é a mesma coisa que ter lucro, exatamente. Ou uma métrica importantíssima que se faz nas campanhas é o ROAS, que é o retorno por cada unidade monetária investida, ou, dito de uma outra forma, que é se eu não estou perdendo dinheiro no negócio. É? Isso já tem a ver com a análise de métricas, é outra conversa, mas... Uh, se eu puder fazer algumas coisas para aumentar as vendas e continuar a ter lucro, estou a partir deste pressuposto, ótimo, toda a gente fica satisfeita, não é? Aumentar a notoriedade da marca, cá está. Termos um produto ou um serviço diferenciado, aqui é um dos primeiros aspectos que costumo analisar, que é, será que esta marca, uma marca nova, está a vender, está a vender produtos de terceiros? Uh, só se pode diferenciar, provavelmente, pela entrega, pelo suporte ao cliente, e algo similar, o produto está lá. Mas se há algo... Que possa se diferenciar, que é criado pela própria marca, como é que ele se diferencia? É importante que isso seja claro para quem lá entra pela primeira vez, como é que ela se diferencia. A experiência do utilizador, só esta parte aqui de Checkout daria para falarmos muito sobre isto, não é? Comprar sem criar conta, se é difícil ou se não é, métodos de pagamento, enfim, isto daria para falar muito, mas só este aspecto é importantíssimo e costuma haver dificuldades. E a experiência utilizadora, ou user experience, também cabe aqui dentro muita coisa, objetiva e subjetiva, mas tem tudo a ver com eu chegar lá e foi fácil, e gostei, e a experiência foi boa, em comprar aqui, vou repetir. Certamente já tiveram experiências em marcas muito conhecidas, que foi péssima, e em marcas pouco conhecidas, que foi boa. Portanto, não tem a ver com a marca, tem a ver como está implementado. Ponto 4. Investir em publicidade de forma consistente. Eu estava a falar um bocadinho em que se fazia coisas ad hoc, de marketing digital. Vê-se muito, então investindo em publicidade é o que há mais. faz umas campanhas a vulto, promove de vez em quando, mas não há campanhas de uma forma consistente. E em e-commerce isso é um erro mortal. Porque uh, os algoritmos, para conseguir distribuir melhor para o público-alvo, exigem um o mínimo de conversões, dependendo das plataformas, pode ser 50 por cada período de análise, em que elas, enquanto não ocorrem, nem sequer o algoritmo está a afinar. Portanto, enquanto não existirem 50 vendas, num período mínimo, uma semana ou de um mês, Uh, aquilo ainda está a aquecer o algoritmo. Portanto, param as campanhas antes sequer delas de estar afinadas. E, portanto, a análise será enviesada. Pode ter corrido muito bem, pode ter corrido muito mal. Normalmente corre mal, não é? Uh, e, e é importante haver campanhas consistentes. Não significa que têm que estar todas sempre ligadas. Mas tem que haver campanhas de fundo com o objetivo de conversão de vendas em que elas têm que ser constantemente otimizadas. E há alguns processos. Nas várias, em sempre algumas plataformas. Não tem que ser em todas, mas em duas delas, pelo menos. Oferta de portes, esta é daquelas coisas que já estamos todos carecas de saber, pelo menos eu, careca já estou e de saber também. Oferta de portes resulta sempre bem, é um clássico. não é? Pode ser limitado no tempo, pode ser a partir de um determinado valor, mas resulta sempre muito bem. E essa informação está nos anúncios. Outros incentivos à compra, como vouchers de desconto, descontos exclusivos, que pode ser na app, pode ser no site, pode ser em, em, quando se recebe, só um cliente recorrente, Recebe encomenda e recebe um voucher com um desconto, ele vai guardar, não vai deitar fora e vai utilizar. O voucher é físico, se calhar tem um QR code, até para poder usar na loja. Estamos a ver aqui até a ligação do, do físico ou digital. Promoções limitadas no tempo ou no stock ou noutro elemento. Pode haver combinações, packs de produtos, junto ao produto 1, 2 e 3, como pode ser um pack de Natal, pode ser da Páscoa, outra coisa qualquer. Depois produtos relacionados, produtos mais caros, não é? Este também. É um clássico, quem faz isso muito bem é a Amazon, não é? Compramos um produto, depois vamos relacionar também que compramos, é a nossa desgraça, não saímos da Amazon antes de comprar não sei quantos produtos, não é? a minha, pelo menos. Eu gosto de tecnologia. Lista de e-mails e programa de fidelização, também já tocaram neste assunto aqui, é importante, especialmente no mundo que estamos a caminhar, especialmente na Europa, mas será, será a tendência, em que há cada vez mais restrições em relação à utilização dos dados. E, que, e haverá outras alterações, este ano no o próximo, em que termos os contactos do cliente, claro, alinhado com a RGPD, para podermos comunicar com eles diretamente por e-mail ou por outros canais, que, por SMS, por WhatsApp, que tenhamos consentimento para o efeito, é ótimo, não é? E com isso ter programas de fidelização e naturalmente o CRM em funcionamento. Uh, isto é algo que não é nada de novo, uh, portanto o ponto 9 já se falava se calhar há 20 anos nos primórdios do e-commerce, mas hoje continua-se a fazer mal isto aqui, continua a ser importante, não passou de moda. E depois parcerias com influenciadores, ou se muito falar em parcerias, em influenciadores, isto não significa que resulte sempre, tem que ser muito bem feito, bem pensado, bem alinhado, se o for pode resultar, efetivamente. E, portanto, temos aqui 10 ideias para aumentar vendas. Existiram outras, mas certamente já apanharam aqui uma ou duas, que se calhar vou implementar, espero eu, já amanhã. É incontornável aqui o ChatGPT. Então, alinhei aqui três ideias de cada tema de que podem utilizar o ChatGPT para e-commerce. Há muitos mais, tenho aqui algumas. Podem tirar fotos aqui aos prontos. Já agora pergunto eu: quem é que já está a utilizar o ChatGPT para a área, para o que quiserem? Já agora dizem e-commerce. Estás a usar o ChatGPT? Pode ser para um trabalho de pós-graduação que estão a fazer? Ok. Mais ou menos metade. Ótimo. O chat GPT, naturalmente, que, é, esta é daquelas coisas, todos os anos há previsões. Este ano vai acontecer isto aquilo e é aquilo outro. Nunca ouvi ninguém a prever o chat GPT. E aconteceu. Não é? Portanto, e, e é talvez, uh, eu acredito que é a maior revolução de sempre. Uh, maior que as redes sociais, que a própria internet, embora ele precise de internet, mas em termos de revolução a curto prazo, ou revolução no tempo, diria assim, o chat GPT é que vai produzir mais. Em, em muitos poucos meses produziu muita alteração e está numa velocidade alucinante. O próprio marketing Digital, diria, já antes da pandemia, de 2018, estava a acelerar muito a mudança de tudo. A pandemia acelerou, e agora reparem, pós-pandemia, uh, acho que não foi a guerra que acelerou, foi mesmo, foi mesmo a aceleração normal das coisas, não é? Podemos agora arranjar desculpas para tudo. Mas é a evolução natural das coisas e, e o mundo não será o mesmo. E por isso, há que utilizar a ferramenta de uma forma correta. Ela não é, não, o objetivo não é substituir o trabalho que alguém tem que fazer, mas acelerar o trabalho que alguém tem que fazer. É essa a ideia. E de facto, quem já o utilizou sabe que o faz muito mais rápido, se for bem avaliado. Então, tenho aqui três ideias base. Primeiro, para quem ainda não tem negócio, está a estudar marketing digital, por exemplo, e agora pensa, sai daqui e pensa assim, olha, eu vou criar um negócio online uh, e quero criar de uma marca, imagino, da área de estética. Então, imagina não tenho o um nome. Às vezes temos logo que saímos daqui com o um nome, mas pode ter saído aqui com o um nome. Então pode pedir ideias de nomes. Ele é bom a dar sugestões de nomes para negócios e para marcas. Claro depois tem a ver se essa marca está disponível, registar a marca no INPI, etc. Os domínios e os mas pode ser um bom ponto de partida quem quer criar o seu negócio. Depois tem um longo caminho pela frente, há que ser realista, mas é um ponto de partida. Depois, quero fazer uma análise de mercado. Quais são as principais marcas da área de estética? É em Portugal, temos que dizer que é em Portugal, porque senão ele vai assumir que é o Brasil, mesmo quando perguntamos em português, e faz uma tabela com as colunas do link do site e das redes sociais. E temos uma tabela com as principais marcas. E posso-lhe pedir também para adicionar qual é a unique selling proposition daquela marca e posso pedir também o número de seguidores das redes sociais e o tráfego estimado no site. Atenção que este prompt só dá no Bing AI. Portanto, chat GPT... Para além de funcionar autonomamente, está integrado no Bing, no motor de pesquisa da Microsoft. Em lista de espera, significa que, já agora eu recomendo acederem ao, ao Bing AI, têm que instalar o browser da Edge, da Microsoft, fazem login com uma conta gratuita da Microsoft, entram na waiting list depois de pesquisar por Bing AI, normalmente demora uma semana ou alguns dias, e depois podem usar o ChatGPT integrado no motor de pesquisa, que é excelente. E algumas coisas é muito melhor que o ChatGPT normal e outras coisas é muito pior. Eu recomendo utilizar e analisar em que é que ele é melhor. Das conclusões que eu cheguei, ele é melhor tudo o que seja ir buscar informação em tempo real. Ele consegue ir buscar. O último teste que fiz, que não dava há uma semana e agora dá, portanto, isto todos os dias, ele está, está a mudar. Ele consegue estimar o tráfego do site de cada concorrente, com bastante... Com, tem margem de erro, como qualquer ferramenta, mas com realismo. E os números seguidores, também tem margem de erro, mas com bastante realismo. É claro que há ferramentas que o fazem isto, ferramentas pagas, normalmente, mas aqui temos uma forma mais fácil de começar uma... Análise da concorrência, que é algo essencial que podemos fazer. E, portanto, aqui temos um ponto, um ponto de partida que podemos usar aqui para, para prontos. E agora, melhorar a informação do produto. Um dos problemas nas lojas online é uh, o produto que não tem informação suficiente ou convincente. Ou, uh, olha, quantas vezes na Amazon não compram um produto que é até um bocadinho mais caro, mas que tem mais imagens, uma descrição mais completa, é mais credível. Algum tem-se uma imagem um bocadinho estranha. Será que vou receber o produto? É o que eu penso... E se calhar não me importa dar mais alguns euros, se a diferença não for muita. Se a diferença for muita, também vou achar que o outro é demasiado bom para ser verdade, não é? E que não compro na mesma. Portanto, os conteúdos não estarem bem, bem produzidos é um problema. Mas pode ser a descrição, melhor a descrição da ficha deste produto. E dou-lhe o link, no chat GPT. Aqui recomendo que use um chat GPT normal, não do Bing. Ele dá ideias de melhoria, boas. Faz um bom texto de vendas para este produto, Dou-lhe ou escrevo o que é que é o produto, ou dou-lhe o link, para ele fazer um texto de vendas, para usar na landing page, no e-mail, na newsletter, etc. Transforma o texto deste produto, dou-lhe o link, para uma lista, para fazer com marcas, para as pessoas sem conhecimento na área. Porque aquilo é está com um conhecimento muito técnico e quem lê não percebe nada do que lá está. Ou então faz um FAQ em relação a esta página deste produto. De perguntas frequentes que as pessoas consultam muito. Não é? Portanto, três ideias simples... Para, para melhorar. Depois, aqui trago três ideias também. Para quem faz anúncios no Google, que é fundamental quem tem e-commerce, quem tem e-commerce tem que fazer no Meta e no Google. É obrigatório. Se não fizer, não vendo. Ponto final. Uma das coisas, quando se faz campanhas, que Kiki já fez campanhas de Google Search, é termos uma boa lista de palavras-chave, o keywords, que são as expressões que as pessoas pesquisam no Google ou no Bing. Não é? Então eu posso lhe pedir uma lista de produtos, uma lista de keywords dos produtos que eu quero, e eu, para ele fazer uma coluna com o volume de pesquisa e o custo por clique estimado. Este pedido só funciona bem no Bing, no ChatGPT funciona muito mal, nem sequer a informação não serve para nada que sai de lá. Do Bing, aí funciona muito bem e dá valores atuais. Depois, muito bem, tenho a lista de palavras-chave do, do produto de cosmética, vamos supor. Então agora eu vou-lhe pedir para fazer os anúncios no Google, os anúncios de texto, que é um dos fatores importantíssimos de estarem bem construídos, têm impacto. Hum, e dá ideias para os títulos, que são 30 caracteres, o título do, do anúncio, e agrupa a, a, a por persona. Uh, posso ter 3, 4 personas, portanto são, é um público-alvo muito específico, e quero que ele faça anúncios diferentes para as pessoas reagirem em clicar ou não em função das suas características enquanto persona. E vai haver uma taxa de cliques diferente no anúncio A, no B e no C. Utiliza a opção X, imaginem que ele deu 15 ideias, usei a opção 5, eu gostei muito da ideia 5, do título 5, e gera-me 5 descrições para o anúncio e 90 caracteres. Portanto, só com estas iterações, eu consegui gerar anúncios que ficam 90% bem, precisa de, um, de um justo aqui ou lá Há sempre que desejarem, no chat GPT clássico, no normal, tem que dizer em PT, PT, PT-PT, ou português Portugal. Para ele dar em português Portugal, e aí ele converte bem em português Portugal, por defeito ele dá sempre no Brasil, não há como alterar. Portanto, já tem aqui ideias de chat GPT para implementar. Agora, se pensarmos numa loja online, normalmente aquilo que visualizamos é este procedimento, que é, aqui é o negócio, depois nós temos input de tráfego desta parte superior, daqui e daqui. Da parte superior, as pessoas que vão diretamente ao site, o site.pt. Orgânico, pesquisa do Google, marca XPTO, ou um produto, vou lá ter, orgânico, maravilha, não pago diretamente. Google Ads, estou a investir em anúncios de pesquisa, display, YouTube, anúncios de shopping, obrigatórios, quem tem e-commerce, e recebo tráfego. Ótimo. Referências, outros sites, parceiros, influenciadores, ou que naturalmente referenciam, recebo tráfego. Redes sociais, anúncios nas redes sociais, email marketing, tudo isto gera tráfego, que é aquilo que se pretende, e o objetivo último será a conversão, a compra. Eu visito, eu interajo, e depois compro. Mas as pessoas que não compram, interagiram e visitaram, podem e devem ser alvo, vou chamar alvo com uma conotação positiva, porque as pessoas já vão se perseguidas com campanhas de retargeting, em que consiste serem reimpactadas com anúncios de pessoas que estiveram naquele site e que interagiram. Não é? Vou ao site da Booking, não reserva as férias para, para a Páscoa, vou ver anúncios para ver se reserva a seguir, e se correr bem, reservo, não é? Portanto, campanhas de retargeting bem feitas, devem ser implementadas também na loja online. Ou até pode ser para comprar comprou o produto A, agora para comprar o produto B. Posto isto, eu vou dar aqui três, três táticas que podem implementar para ajudar neste processo. Então, tática 1. Um, seguir as boas práticas, mas fazer testes. Portanto, por um lado, seguir as boas práticas, aquilo que o senso comum nos indica que é uma boa prática, existem diversas. Por outro lado, testar tudo. Não, não, há, não, há, não podemos dizer em circunstância alguma que esta forma resulta perfeitamente. tende a resultar. Mas eu posso experimentar de uma forma diferente que resulta muito melhor, ou aquela que que pode não resultar. Por isso, uma das coisas que tende a resultar bem é promover conteúdos nas redes sociais que tiveram muita interação e promover para chegar a mais pessoas. Porque ficou provado que as pessoas gostaram daquele conteúdo. Mesmo que eu não esteja a vender, vou alcançar mais pessoas. Estou a trabalhar a notoriedade e a interação, que são dois objetivos elementares de uma organização. Depois, criar públicos personalizados para campanhas, ou retargeting, que é eh, em várias, em quase todas as plataformas, ou podemos dizer em todas as principais, eu posso criar grupos de pessoas para reimpactar com anúncios. Depois há algumas características diferentes entre cada plataforma, mas são mais ou menos parecidas. Pessoas que interagiram com a conta da rede social, Facebook ou Instagram, mas podia ser de outra, podia ser Pinterest, Twitter, LinkedIn, etc. Mas coloquei aqui o exemplo do Meta. Portanto, toda a gente que está a interagir com a conta do Facebook ou Instagram pode e deve ser alvo de uma campanha, porque está ali a gravitar em torno da minha marca. E já conhece a marca, não é? Viu determinada percentagem de um vídeo ou de um conjunto de vídeos da minha conta. Então, já conhece a marca. É? Normalmente uma organização há genericamente há quatro objetivos com marketing digital. Notoriedade, o mais elementar, a interação, portanto vemos aqui a interação, notoriedade, o tráfego para o site e a conversão, que é a venda, neste caso. Portanto, à medida que os, que os, elementos, os objetivos elementares são cumpridos, facilita os seguintes uma lista de e-mails que pode ser carregada no Meta ou no Google e impactar a que essa lista de e-mails pode ser inscritos da newsletter, por exemplo, ou clientes que já existam e posso-lhe pedir uma lista. Similar, por exemplo, em B2B, esta técnica é interessante. Quando há dificuldade em segmentar no meta, carrega-se uma lista e pede-se ao meta um público parecido àquela lista dos meus mil clientes, B2B, que no meta eu não conseguiria segmentar. Há áreas que não se consegue segmentar uh, no meta. No meta ou no Google, há áreas que não se consegue, diretamente, só indiretamente. Pessoas que são subscritoras do meu canal de YouTube, para que eu tenho bem desenvolvido, ou que viram algum vídeo meu, mesmo sendo subscritor, posso impactar com o anúncio. Isto em Google, não é? Visitaram o site, este é o clássico do, do retargeting, sempre que alguém visita o meu site, deve ser impactado com o um anúncio no Facebook, no Instagram, no YouTube, nos sites, em todo lado. E depois posso-lhe pedir públicos semelhantes de cada um deles. Encontram-me pessoas parecidas É estas que estão a interagir comigo no Facebook ou Instagram. Ou encontram-me pessoas parecidas, por acaso não está aqui, a, a pessoas que estão a comprar no meu site. Também é uma boa tática. E depois, uma regra básica é, em qualquer campanha, seja de Google, seja de Meta, seja o que for, haver três variações de anúncios, no mínimo. Porque o anúncio que lá vamos colocar, se não tiver nenhuma variação, tipo um anúncio diferente, com uma imagem diferente, com um texto diferente, é muito provável que o que lá tenhamos não seja o que tem melhores resultados. Normalmente, aquilo que achamos que tem melhores resultados não é. Quase sempre. Quando digo nós, nós que conhecemos o negócio, normalmente a nossa opinião está errada daquilo que achamos que o cliente vai comprar. A não ser que já tenha muito histórico, e já perceberam mais ou menos o comportamento. Ainda assim, testar é um bom caminho. Tática 2. Esta é fácil. Termos uma loja integrada no Facebook e no Instagram. Isto não significa deixarem de ter a vossa loja própria. Bem, também pode ser. Podem, por razões financeiras, não têm loja própria. Financeiras, outra razão qualquer, ou testes. Mais uma vez, vou ficar no seu exemplo. Quer testar um negócio. Não quer investir para já. Embora uma loja online existem soluções... Uh, até nacionais, como apresentou aqui, a Shopkit e outros, Jumpseller, etc., bastante económicas. Mas quer que estar nas redes sociais? Então, através do gestor de negócios, deste link, diretamente, pode-se criar uma loja no Facebook e no Instagram, ou está integrada com a loja, por exemplo, se for Shopify, integra diretamente e coloca aqui o catálogo de produtos, ou pode-se vender por mensagem, diria para pouca escala, não é? Não tem qualquer custo fazer este processo, terá, pois, o custo do investimento na publicidade, e, mas esse tem que ser feito, se não for feito, nada feito, não é? E passa a, também ter a possibilidade de organicamente, ou pago, mas organicamente acaba por ser bastante interessante, é identificar os produtos numa fotografia no Facebook ou no Instagram, nas Stories, nos Reels e em outros conteúdos. E depois pode ser criada uma campanha de catálogo de produtos. Isto significa que ele vai buscar todos os produtos à base de dados e faz campanhas, ou por categoria, ou, ou por um conjunto de produtos, ou todos, se quisermos. Por último, esta já é assim um bocadinho fora de normal, que é podermos fazer uma campanha em vídeo, em que esta tática é dois níveis. Em que é gravado um vídeo com o smartphone, que não estamos a vender nada. Uh, Imaginem que, uh, mais uma vez, aqui no seu caso, fazia um vídeo sobre tendências da, da parte estética, ou da moda, não é? como estávamos a ver o exemplo. Fazia um vídeo sobre isso. Não está a vender nada, está a falar de um conteúdo que o seu público-alvo teria interesse. E iria promover esse vídeo... Até podia ser com um orçamento baixo, podia ser com um euro por dia, dois euros por dia. Com 1 um euro por dia, em Portugal, consegue mais ou menos um alcance de 500 pessoas. Neste momento, um bocadinho mais, uh, varia de acordo com a altura do ano. Iria promover, depois iria fazer uma segunda campanha, só para as pessoas que viram mais de 25% do vídeo, é essas sim, ia vender um produto que tem disponível, ou na loja do Facebook, ou do Instagram, ou no site, mas só essas, todas as outras, viram muito pouco, não têm interesse suficiente... E, não, e, e diria que a parte da, da própria marca não ficou tão diria tão assimilada. E, portanto, poderia ser mais eficaz fazer desta forma. Isto é válido tanto para e-commerce como também para captação de leads, esta tática. Portanto, é uma tática a dois níveis. E para fazer o vídeo, eu recomendo apenas uma aplicação e ao preço que vocês gostam, que é gratuito. Portanto, o CapCut é uma aplicação tanto para o telefone, também existe opção para o computador, mas para o telefone é mais avançada. Permite fazer, transforma o telefone num teleponto. Esta função é nova nesta, nesta aplicação. Legenda, edita, retira o fundo, faz tudo o que precisam para ter um, um bom vídeo para publicar. Fazer um bom vídeo não depende tanto do equipamento hoje em dia, mas de um, uma combinação de outros fatores. Um do, das, dos fatores que é importante é o vídeo ser autêntico e a pessoa estar, diria, a acreditar naquilo que diz, estar com carga emocional. não é? E para isso, e para terminar, deixo aqui este, esta estrutura do modelo de como fazer um vídeo... Gravado com o smartphone, em um minuto ou menos, diria entre 40 a 60 segundos, usando o vosso smartphone, seguindo esta estrutura, início, chamada a atenção forte, uma curiosidade, uma pergunta, etc. Depois desenvolve o conteúdo e no final o call to action, e tenho aqui mais algumas dicas. Isto pode ser tudo gravado no telefone, editado no CapCut, e usar aquela tática 3 que vimos a dois níveis, para de uma forma até diferenciada, conseguirem comunicar com o público-alvo, estão a trabalhar a notoriedade e as vendas. E com isto termina a apresentação. Obrigado pela vossa atenção. you. Mm -hmm.